Oi, Irônicos e Irônicas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar de mais um livro, o meu livro de fevereiro. E, gente, o livrinho complicado, quase que esse vídeo não sai. O meu livro de fevereiro foi O Tigre na Sombra, da Lia Luft. Eu já li um livro dela que se chama Lado Fatal, que é uma coletânea de poemas dela, e eu amei. E aí eu decidi que eu ia procurar outro livro dela pra ler e tentar conhecer o outro lado dela ao invés de ler só poemas. E aí eu comprei esse, que é um romance, só que não é romance de água com açúcar, assim, não é um casal bonitinho e tal. E aqui atrás ela dá uma, uma, um trecho da história que eu acho que explica muito a essência do que tem aqui dentro. Ela diz assim, ah, mas onde está todo mundo buscando se anestesiar ou obter respostas atreladas às mesmas incansáveis perguntas? Como? Quando? Por quê? Por que eu? Eu, a menina da perna torta. Falava com uma menina do espelho e criava um filhote de tigre no quintal. Quando lançaram a minha sorte, os deuses estavam sombrios. E assim começa essa complicada história. Ele conta a história da Doda, ou Dolores. A Dolores é uma menina que nasce com a perna, um pouco, com a perna torta. E, consequentemente, ela não tem o amor da mãe, porque a mãe só queria filhas perfeitas. Então, ela se divide em duas pessoas. Ela é um pouco Dolores e um pouco Doda. A Dolores é a menina que fica presa num espelho É uma versão da, Do da Dolores que é mais independente, mais, mais uh, safa assim, sabe? E a, e a Doda é uma menina mais ingênua, mais bobinha, que quer muito conquistar o amor da mãe E aí ela tem uma passagem que diz muito bem sobre isso que ela diz assim Nos anos futuros eu teria dúvidas Dolores era invenção minha ou ela é que tinha me construído? Ninguém sabia da existência dela Nisso estava a graça. Assim como na vida, nesse livro, a história não é contada de uma forma linear. Ou seja, tu não vai acompanhar o ela criança, ela adulta, ela adolescente, ela adulta. Tu tem ela criança, tu tem algumas passagens de coisas que aconteceram já quando ela já era maiorzinha. Tem ela maior lembrando de coisas que aconteceram no passado. Então é uma coisa bem fida real assim. isso é muito bonito no livro que ela consegue fazer com que a vida real esteja realmente muito bem representada aqui, e inclusive tão confusa quanto a nossa vida pode ser às vezes. Eu não desenvolvi com esse livro, muito mais, porque eu já tinha tentado ler várias vezes e não tinha conseguido terminar, eu sempre desistia, assim, das primeiras 30, 40 páginas. É um livro bem curto, ele tem as páginas grossas, por isso que parece que ele é maior, mas ele tem 126 páginas e ele é todo assim, ó... São pequenos, não, vou botar mais pro início porque tá muito no final, vocês vão se pegar spoiler aqui. Ó, são trechinhos e aí passagem, trechinho, passagem. É muito movimentada a história, não é aquela história que tu vai ler, tipo, horas e horas e horas pra explicar que ela cresceu. É tudo muito, muito jogado, assim, muito rápido, só que eu demorei muito. E ele, eu marquei várias partes aqui. Ele é um livro que me fez pensar muito em relação à vida... A forma como a gente lida com as coisas e com as pessoas... A importância que a gente dá... A importância que a gente se dá... Então foi muito reflexivo... E talvez por isso tenha sido tão perturbador e tão difícil de terminar. Nessa leitura eu consegui viver todas as dores... E todas as alegrias e todas as perdas da personagem... Então eu senti junto com ela a falta do amor da mãe... Eu senti junto com ela os problemas do, dela adulta, do fundo do meu coração que em março o livro seja um pouco mais fácil, a leitura flua melhor, e eu tenha tempo suficiente para isso, porque em março voltam as minhas aulas, então vou ter que me readaptar a ler antes de dormir todos os dias. E se vocês leram esse livro e vocês têm alguma coisa para comentar, se vocês acharam alguma coisa diferente do que eu entendi, se vocês entenderam esse tipo na sombra de alguma outra maneira, expliquem aqui embaixo pra mim, que eu vou adorar abrir essa discussão, eu realmente fiquei intrigada com esse livro, e um pouco de raivinha também por ter demorado tanto pra terminar. Então, como não esqueçam de comentar aqui embaixo sobre ele, e de me dar dicas de mais livros pra ler sobre qualquer coisa, eu já disse que eu leio de tudo, então não tem frescura. Eu espero ver vocês no próximo vídeo, se gostou dá um like aqui embaixo e te inscreve no canal pra ver os próximos. Um beijo e até o próximo! Tchau!